Sabe aqueles momentos que tá tudo dando errado na sua vida e que você acha que tá na beira de um abismo e que vai cair a qualquer momento? Então, às vezes você só precisa confiar em Deus para que Ele possa colocar um apoio na sua vida e você simplesmente não ficar com medo de cair. E aí, tudo acaba se tornando um pouco mais fácil. Isso aí.